Salve, salve, galera do Pensando Bem. Hoje, Robson Oliveira trazendo uma mensagem para você, para você que quer mudar a sua vida. Siga esses três passos, três passos simples que você pode aplicar diariamente. É, primeiramente, eu gostaria de falar que existe um princípio de Stephen Cover que fala 90%, 10, 90 das coisas que acontecem na sua vida é você que determina. E apenas 10% são formados por fatores incontroláveis que você não pode controlar então primeiramente qual que é a primeira dica para você mudar e começar a mudar suas ações pense no seu pensamento o que você tem pensado as ações que fazemos diariamente desde o nosso acordar até o nosso deitar está ligado diretamente à forma com que pensamos então comece a pensar diferente Comece a pensar na maneira do seu pensamento, o que vem a pensar você, coisas ruins, coisas boas. Comece a pensar de maneira diferente. A partir daí surge o nosso segundo passo. Qual que é esse segundo passo? Comece a aplicar aquilo que vem de bom no seu pensamento. Tudo é um ciclo. A partir do momento que você faz uma coisa boa, faz a segunda coisa boa e assim por diante você vai se tornando uma pessoa melhor. Terceiro passo, coloque em prática um ciclo de verificar constantemente a maneira com que você está pensando e agindo e verificar se isso está de acordo ou não com seus valores. Pense bem, pense desta forma que você colherá grandes resultados.